Esse é o adesivo Sensor de umidade eu Gosto de deixar ele sempre perto Das entradas, por exemplo Fone de ouvido E como ele é bem Ele é bem branquinho Ele vem bem Branquinho Esse aqui eu já utilizei para demonstração eu gosto sempre de deixar nas entradas Entrada de chip, entrada de fone Entrada de carregador e eu posso dizer que eu já economizei bastante dinheiro Conseguindo provar que o aparelho foi molhado após consertado Tá? eu vou fazer uma pequena demonstração de bem pouco líquido Bem pouco mesmo Vou molhar meu dedo Tá? Nem aparenta Não tá pingando nada Eu vou só encostar em cima E ele de alguma forma Dá oh, de ver até onde é que eu toquei Toquei bem naturalmente E ele já vai Ficando vermelho tá? Pode ver que não Foi uma quantidade muito pequena Que nem fez gota em cima da placa E já acusa tá? Pelo valor do investimento De cada adesivo desse A gente economiza bastante Para aqueles clientes que dizem que Nunca molhou Que não pegou água E coisas do tipo Valeu, um abraço e compre no anúncio do Mercado Livre.